Andrei, fiz 24 em 2 horas e 15, estou arrebentado, o que aconselho na minha recuperação? Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa aqui é uma boa, vamos lá, falar sobre recuperação um pouquinho, nessa última aqui. Então, o que você tem para fazer no próximo final de semana, no outro final de semana, como é que está o seu planejamento a longo prazo? Essa era a sua prova, você pode agora só descansar, botar a perna para cima, você não tem mais nenhuma prova na mente, você tem que treinar normalmente ou essa semana, Hoje, amanhã, porque tudo vai depender disso. De quanto seu corpo tem que estar descansado para o próximo treinamento, né? para o próximo alvo. Então, o que você tem que melhorar na sua recuperação? Melhor coisa para recuperar, perna para cima, descanso, boa alimentação. Pronto, perna para cima e descansar. Você pode fazer as massagens para manualmente soltar os nódulos, relaxar mecanicamente o músculo, aí vai liberação miofascial, tudo mais, liberando lá a musculatura, passar o rolinho, para você acelerar esse processo, para dar um relaxamento, você dar um estímulo, né? até mesmo para circular o sangue, para você ajustar isso. Só que se você não tiver o descanso, se você não se alimentar bem, não adianta nada ficar fazendo massagem, não adianta nada entrar no gelo. tá? Quer dizer, não adianta nada, mas você não vai conseguir acelerar. Tá? Você pode acrescentar essas questões, você pode acrescentar o que é mais? A acupuntura, você pode acrescentar... Hum, cara, tem um monte de protocolo aí de recuperação muscular. Para você acelerar o processo do, da recuperação. Mas você tem a necessidade de acelerar esse processo de recuperação? Porque uma das grandes paradas interessantes para a gente pensar sobre essa questão da recuperação é que o seu corpo, se inflamou o corpo, ele vai ter uma resposta a essa ação inflamatória. Então, até a própria resposta a ação inflamatória é um treinamento do seu corpo. Você inflama ele, ao invés de você botar anti-inflamatório, ao invés de você fazer o gelo, ao invés de você fazer a, a, a acupuntura, você deixar o seu corpo se curar. Porque isso você está treinando essa ação de recuperação do seu corpo também. Só que se você já tem que voltar a treinar logo... Cara, aí você pode acelerar com o tratamento, com a crioterapia, com o que tiver em mãos para você fazer. Beleza? Este é o grande ponto. É onde você quer chegar depois dessa prova que você se arrebentou. Mas se você está arrebentado, outro ponto para você lembrar é por que você se arrebentou, meu querido. Você não deve ter treinado direitinho para essa prova. Para chegar arrebentado na prova, Pensa nisso. Às vezes é melhor treinar um pouquinho mais para você curtir a prova, porque quanto mais treinado você tiver, por mais que você faça força na prova, se arrebentar após prova, não vai acontecer muito, beleza? Quanto mais treinado você está, mais apto você está para segurar a pancada que vai ser essa corrida. Isso eu digo por experiência própria, por experiência de ver outros atletas, por conhecimento científico. Quanto mais treinado você tá, mais acelerada será a sua recuperação. Por um exemplo, pô, domingo passado fiz o melhor tempo da minha vida numa meia maratona, segunda-feira eu tava treinando normalmente. Ah, não fez força? Pô, fiz uma forcinha sim, cara, mas arrebentado? Não, não, pra quê? <risos>